Essa aqui é a introdução, tá? É meio complicadinha Os acordes da introdução são Dó maior Sol com Si Lá menor Depois vem Fá maior Dó com Mi Si bemol maior E por último Sol maior, ok? Ok é, a linha melódica que vai trabalhar em cima desses acordes vai ser a seguinte: ó. Aí só com o si. Agora vai vir: ó. tá vendo? Sobre o lá menor. Aí sobre o fa aqui. Sobre o dó com o mi aqui. sobre o si bemol aqui, ó, tá bom? É, essa aqui é a base, eu vou tentar fazer aqui mais ou menos o dedilhado que eu fiz, bem devagar, tá? Para você tentar pegar, ok? E depois a gente vai para música, porque tem muito acorde. Vamos lá, então? Então, no dó vai ser, ó, ó. Tá vendo? Então, fiz aqui, ó, ó, devagarzinho, ó, ok, mais uma vez, ó, aí cai no sol si, ok, aí você vai vir, ó, Fazer inteira até essa parte, ó. Bem devagarzinho, né? Vamos lá. Mais devagarzinho. Tá vendo? Lá menor com nona aqui, ó. Faz. fazer ó, dó, vai cair no fá. Ó. Tá fazer devagar, ó. fazer inteiro agora, tá? Pra gente ver. É complicado, hein? Vamos lá. <sum> agora tentar dar uma simplificada, né, para ficar mais fácil de compreender aquele famoso um dedo só, né, que você já conhece, ele tá sobre o dó, beleza? Sobre o só com o si, sobre o lá. Finalizada a introdução, tá? Porque senão o tutorial vai ficar muito longo. A gente vai então agora para a parte cantada, tá? Eu vou falar os acordes aqui. E não deu para tirar todas as frases, são muitas frases. Ia dar duas horas de tutorial de tanta frase que tem essa música. Vamos lá: Dó, o Espírito de Deus, Sol com si, está aqui. O Lá menor vai ser esse aqui, ó. Então é um Lá menor Com sétima e nona, tá? Você pode fazer o Lá menor normal? Pode, pode fazer ó. O Espírito de Deus está aqui Beleza? Vamos lá, ó Dó Sol com Si Lá menor, tá? E aí na música tem uma frase em cima desse acorde, né? Ok? Depois vem Fá maior Operando nossos corações De novo, Lá menor Ok Agora vai vir Ré menor Tá? Com sétima Trazendo sua Mi menor com sétima Vida aí Fá com sétima maior Poder O piano faz algo por volta disso aqui ó. Tá? Então ó Trazendo sua Ministra, né? Ministrando sua graça e amor Aí vai você... ser Deixa eu lembrar essa parte É isso aqui, então vamos lá, hein? Até essa parte aqui dessa frase, ó Beleza, Por aqui vocês tiveram uma ideia ainda Então vamos lá, tá? Eu vou cantar então Até essa parte O Espírito de Deus está aqui Beleza? Fá Operando em nossos corações Tranquilo? Trazendo sua vida Ministrando sua graça e amor Mi maior, tá? Então, vamos repassar Dó, Sol com Si, Lá menor Fá, Sol, Lá menor tá? Ré menor com sétima Mi menor com sétima Fá com sétima Maior, dó com Mi Ré menor com sétima Sol Mi maior Ok? Até aqui, tá? Então, é, o que, que vai acontecer? Nessa parte aqui do Mi maior vai ter aquela frase, tá? Então, vou tocar aqui mais solto, ó O Espírito de Deus está Fazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Nosferi... Tá vendo? Então vamos pra essa parte aqui do Mi maior, tá? Então, ó, é, Ré menor, ministrando sua graça e A Na hora de cair no Mi você vai fazer, ó Mi com quarta, Mi, tá vendo? Ó? Mi com quarta, Mi, tá? Pega aqui, aqui, e aí agora vai vir aqui, é, esse fraseado com intervalos de terça, ele advém da escala menor harmônica, tá? Então, é, como o nosso acorde-alvo, né? Ele é um Lá menor, então se usa aqui... A escala menor harmônica de Lá menor Tá, ó Tá vendo? Então, por isso que ele vai dar Esse, esse intervalo aqui ó. Tá vendo? É, é bem interessante Na hora de eu tirar até Eu tive que dar uma boa analisada aqui Então, ó Mi Com quarta Mi Aí vai vir aqui, ó Fá sustenido Lá Tá vendo? Sol sustenido Si Lá Dó Si Ré, Dó Mi Ré Fá, tá? Pegou aí, ó. Aí cai no Lá menor, tá? Vai, de, vai dar esse exemplo aí, vai dar esse efeito, ó. Os feito tá vendo? Beleza? Então, vamos voltar à parte do ministrando. Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os Até aqui, tem mais coisa aí pra frente Então, depois que você fez a frase né Os feridos Lá menor Mi menor de alma são Caem em fá Curados Aí faz essa frase ó. Tá, ó Beleza? Os cativos e oprimidos Ré menor com sétima Mi menor com sétima livres são. Aqui pode ser o Lá menor com sétima e nona. Beleza? Agora vai vir Fá. Os enfermos e Sol doentes são. Aí aqui agora vai vir um Mi com Sol sustenido. Você vai poder fazer aqui, ó. Tá? E vai dar, ó. Então, ó. Os enfermos e são Beleza? Fazer devagar, ó. Os enfermos e doentes são... Agora, ó. Mico só sustenido, ó. Saramos... O que, que é isso aqui? Você vai pegar o um mico só sustenido, entendeu? E vai inverter na mão direita dele, ó. Lá, ó. Tá vendo? Daqui, ó, eu pego para cá, tudo é Mi, tudo é Mi maior. Ó. Tá? Os enfermos e doentes são sarados, beleza? Pois o Espírito Ré menor de Deus Sol está aqui que, aí agora aqui, nesse Dó, vai ter uma outra parada que vai rolar, que é... Tá, ó. Beleza? Então, de mais uma vez, ó. Aí vai fazer... Beleza? Mais uma vez. Ó, devagarzinho, né, ó. Fazer um Sol aqui, ó. Beleza. Longo caminho pela frente, hein? <risos> De novo, ó. Dó. aqui que é meio difícil, ó, porque eu vamos de novo, ó. Sol, ó. Tá? Então, fazer mais uma vez aqui para você se assimilar e para você pegar e assimilar. E na hora de subir o Mi aqui, eu vou te mostrar devagar. Vamos lá, ó. Então, Só que agora eu tenho que pegar os tempos Que até me perdi ó. Beleza? Vamos ver se consigo fazer uma vez toda Devagar aqui cai no lá menor para voltar para os feridos de alma, tá? Os feridos, beleza? Vamos fazer uma vez então e cai nos feridos. Vamos lá. Beleza? Então vai fazer essa subida, né? Os fer. E cai no Lá menor. Está Tá vendo o Lá menor aqui, né? De almação. Mi menor. Aí o Fá. Curados. Vai repetir. Ré menor. Os cativos e oprimidos livres são. Lá menor. Beleza? Fá. Os enfermos e doentes são. Sol. Tá? É, mico, Sol sustenido, Sarados, Lá menor. Ré menor agora, pois o Espírito de Deus, Sol, está aqui. Dó, Lá menor. Pois o Espírito, Ré menor, Sol de Deus, está aqui. Bom. Finalizamos aqui a primeira parte da música. tá Como eu disse, é uma música difícil, gente, tá bom? Então, assim, é, você que já toca, que tá pegando isso aqui, tenha tem em mente que não é uma coisa fácil de tocar, beleza? Vamos para a segunda parte agora. É, eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok? Com uma plataforma exclusiva, aulas exclusivas com técnicas, PDF para baixar e suporte que eu dou para os alunos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 De Deus, Sol Está aqui Você vai segurar quatro tempos no Dó Um, dois, três Quatro E agora você vai entrar com Dó com sétima maior Pai, eu quero contemplar E Fá com sétima maior Tá? Vai ficar aqui mais três compassos assim ó. Tua glória e majestade Dó com sétima maior Fá com sétima maior Dó com sétima maior de novo Pai, eu quero te adorar Beleza? Fá com sétima maior Volta pro Dó com sétima maior Em espírito, em verdade ah, Beleza? Aí vai vir Não apenas no átrio Daqui você vai pro um Dó com Mi Não, tá? Apenas, depois Ré menor Então, ó eu vou pegar essa última parte, em Espírito e em Verdade, vamos lá. Em Espírito em Verdade, não apenas... Beleza? De novo, ó. Em Espírito em Verdade, não... Dó com Mi, apenas no atro, Ré menor com sétima. Mi menor com sétima, ou no santo lugar, Fá, eu quero te Ré menor, entronizar, agora vai vir um Fá com baixo em Sol, entre os querubins e Sol, tá? Aí repete, tá? Beleza? Vamos cantar essa parte aqui então, vamos lá. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em espírito e em verdade para outra parte agora estamos quase acabando hein dó ó leva-me a sala ré menor com sétima do trono lá com dó sustenido pelo novo ré menor com sétima de novo sol e vivo dó caminho sol com si pelo lá menor com sétima sangue de Jesus Lá menor com baixo em Sol, aí vai vir agora um Ré com Fá sustenido, Eterno, Ré e Sul, de novo, fá, é, fá com Sol, Dó, tí, Sol, aí repete, Fá com Sol e Sol, tá? Ufa, Muita coisa, né? Vamos tocar essa parte o oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Dó. Ó, leva-me. Mi menor com sétima sala. Fá do trono. Ré menor com sétima. Pra ti adorar sol. Dó. Fá com baixinho sol. Aí repete. Ó, leva-me. Dó. Mi menor com sétima sala. Fá do trono. Ré menor com sétima. Pra ti adorar, Sol. Deixa eu respirar que eu fiquei sem fôlego. É, sol sustenido diminuto. Lá menor com sétima, Senhor. Lá menor com baixinho, Sol. E aí, pra finalizar, é, vai vir agora um... Pra ti adorar, sem sustenido, dó sustenido e dó. Vamos ver essa parte aqui do final. É nota pra caramba. Ré menor, Mi menor, Fá, Sol. Tá? Então, pra ti Tá vendo que é praticamente um acorde pra cada sílaba, tá? Pra ti ah. U, Sol sustenido, Dó sustenido, Dó. Beleza? Vamos fazer essa parte do O leva-me inteira agora aí, que agora eu fiquei até tonto. Vamos lá! O oh, leva-me A sala do trono, só segurando o acorde. Pelo novo e vivo caminho. e sumo sacerdote, ó, oh, oh, leva-me à sala do trono, para ti adorar. trono pra te adorar Senhor final pra te adorar Senhor <risos> gente do céu Pessoal, vou pedir para vocês, por favor, encarecidamente, tá? diminua a velocidade do vídeo, <risos> tá bom? Baixa a cifra na descrição para poder pegar essa música aqui, porque é um negócio que é brabo, viu? É... E outra, gente, alguém comentou em algum lugar que eu tenho que cantar e tocar a música inteira para quem não conhece. Gente, quem não conhece a música, tá fazendo o que nela? Fala para mim. Então, assim, por favor, tá? É, diminua a velocidade, baixa a cifra e eu tenho certeza que você vai conseguir tocar a música, tá bom? Até o nosso próximo tutorial, fiquem na paz aí, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tchau!